Eu sou a Melissa Lorange. E eu sou Yanxi. E nós somos velhas amargas. Amargas. Eu, inclusive, recebi um review muito negativo de uma amiga minha dizendo que nós estamos pouco amargas. E aí eu acho que nós temos que ser mais amargas. Vou separar os gilóis aqui, vou mandar uns para sua casa. E assim Não, será. Não, obrigada. É... <risos> Mas eu acho que a questão é o seguinte. O mundo já tá tão ruim que tá difícil o negócio de competir com a humanidade. Né, com, com a sociedade em qual nós estamos inseridas. O que eu acho impressionante é que as pessoas estejam achando a gente, que de fato nós não somos é, fofas e lindas e tudo mais pouco amargas. Então o mundo deve estar ruim mesmo, né minha gente? O mundo está... Não, mas o mundo está bem ruim. né? Assim, o mundo está bem ruim. É. É, se você chegou aqui agora, deixa eu te antecipar. Este é um podcast de duas drag queens com 30 mais anos, quase 40, falando sobre cultura pop e sociedade, um cadinho de política, e falando principalmente sobre transições. Não que nenhuma das duas tenha feito uma transição, muito importante dizer que somos homens cis, binários, inclusive, e apenas drag queens que se montam eventualmente, tá? Mas aí é isso. Quer dizer, eu, eu acabei de fazer uma transição de Lady Queen pra Boot Queen, mas só que aí isso é outra história. Isso é outro estado, tá? porque agora a Yance é padrão. E ela tem que lidar com esse novo momento da vida dela, tá fazendo terapia, uma coisa terrível. Ela sai na rua, quando ela menos percebe tem alguém mamando a rola dela, ela fica, ai meu Deus, de onde veio esse boquete? É uma coisa e pra quem difícil. não foi socializado dessa forma, fica muito complicado mesmo. É muito Exatamente. Difícil. A socialização queer acabou com a nossa vida. Mas, Yanchi, qual, qual, é qual é o ícone de hoje? Qual o ícone de hoje? O ícone. <risos> é, qual o ícone? Qual o ícone? Yanchi, qual o tema de hoje? Minha amiga, me diga aí o tema de hoje. Ah, Melissa, então hoje nós falaremos sobre divas pop. Divas... Ou melhor, divas. Né, porque eu acho que, inclusive, o conceito de divas pop junto já é meio redundante, porque pra mim, ser diva é ser pop. Bom... Na verdade, a gente debateu bastante, a gente até fez um pequeno processo de pesquisa para esse tema porque a gente achou que valeria até buscar, historicamente, que figura é essa, né? Que figura, geralmente, feminina é essa que abarca tantas pessoas, move tantos corações e tudo mais. E aí, a gente foi conceituar um pouco e pensar que o termo diva, na verdade, é um termo de ópera, né? Exatamente. Porque, afinal de contas, a gente tem que fazer uma contextualização histórica, porque nós estávamos lá, não é mesmo, no Renascimento. Exatamente. Que... as óperas todas em primeira mão. Inclusive, eu me lembro como se fosse hoje o meu romance torrido com o um barítono, um anão… De... Não, mentira, gente. Mentira, não teve romance, romance nenhum porque o barítono não quis te pegar. Mas vamos lá. Você não precisa falar assim, tá? Joseph era ótimo. Ele só tinha um problema de se relacionar com pessoas a longo prazo. Enfim, Yanshi, explica aí por que, que a diva vem do teatro e o que, que isso tem a ver com o Quinto Elemento. <risos> Olha, isso tem muito a ver com o Quinto Elemento, porque afinal de contas... Eu acho que eles contextualizaram perfeitamente o que é a diva, né? Porque a personagem da diva, Plava Laguna, em o Quinto Elemento, inclusive quem não assistiu, assim, eu suponho que quem não assistiu provavelmente tem menos de 30 anos, porque Quinto Elemento, um ícone da da galera cringe. Provavelmente, meu irmão não assistiu, se ele estiver ouvindo isso agora, está anotado Quinto Elemento para uma das nossas noites de cinema. Nossa, mas aí eu, eu quero, pode ser aqui em casa, porque eu faço questão de assistir Quinto Elemento com quem for. Mas enfim, de qualquer forma, a diva na ópera, ela é esse ser intocável, ela é a poderosa, é aquela que, em muitos sentidos, é, é, é quem move a trama, né? Geralmente, a diva é, a, é aquela pessoa em que pega as áreas, né, que é como se fosse uma, vamos dizer, uma parte musical, mais complexas, então é aquela que, que vai marcar mais a, a ópera, de qualquer forma. E aí, pra nossa atualização, né, da contemporânea, do que a gente chama de diva, ela se confunde com uma outra figura, que é a musa inspiradora. Né? As musas gregas e as divas, elas meio que se misturaram pra fazer ou essas seja, nossas... Ou seja, a gente foi longe aberta, gente, mas isso tudo vai fazer sentido. Não, ou não vai fazer nenhum, mas vocês fingem que sim, que vocês não estão entendendo nada, vocês são burras. Pelo menos vocês fingem que vocês estão aprendendo alguma coisa. Tá louca? Não, mentira, gente, vocês são super espertas, é por isso que vocês estão vendo esse podcast e não assistindo outras coisas por aí. Mas deixa eu falar. O que, é que eu tava falando? Ah, sim. Que aí as musas inspiradoras. O que, que é a musa inspiradora? É aquela que, tecnicamente, vai cantar, né? A pedra para os poetas fazerem lá a escrita. Ela que vai dar a inspiração para os poetas fazerem a escrita. No nosso caso aqui, elas vão dar a inspiração para as gays serem gay. No caso da, da musa grega, né? A gente tava falando de um ser mitológico, praticamente, né? Ela era essa entidade. Que se aproximava do, do artista, e não necessariamente só do artista, da pessoa que precisava de inspiração, e aí aquilo vinha a ele. Então, na verdade, é, a musa, ela trazia o, a força criativa, que poderia ser em qualquer campo, matemático e por aí vai também. Até porque... né o mundo grego era um, era um mundo bastante frutífero em relação à, à criação e tudo mais. Inclusive, a criação de posições sexuais nas saunas e nas termas era uma loucura, ninguém era de ninguém. Uma grande loucara. Tanto que com o quê? Toda a criatividade, eles inventaram uma das melhores coisas da humanidade, o beijo grego. Mas aí, estamos aqui com... Que na, na Grécia, era chamado beijo. Ah, tem então uma história. Deixa eu contar uma história muito boa. Eu tinha uma professora de literatura portuguesa, quem não sabe, eu fiz letras, e ela contou que... Quem é que não sabe? Essa é a pergunta. <risos> não, mas vai, é que não sabe, né? Ela contou que uma colega dela da faculdade, ou sei lá, do, do intercâmbio português, veio pra cá, né? A portuguesa, elas estavam caminhando por Copacabana, e aí a portuguesa virou e falou, nossa, que bonito esses, esses desenhos aqui, tem bastante em Lisboa. E aí a minha professora, muito animada, virou e falou, você sabe como a gente chama isso aqui no Brasil? Aí é, a mulher, não, pedras portuguesas. Aí ah, é a mulher, ah, legal. E como chama lá em Portugal? Pedras. <risos> Era isso. Assim como galinha, galinha da Angola, em Angola é apenas o quê? Galinha... Galinha, né? E, e a minha professora ficou olhando pra ela com uma cara de, mas isso faz todo o sentido do mundo. Enfim. Menina na China, por exemplo, a sua chamada de morta, essas coisas. Mas é isso. <risos> ah, na Grécia, você dava dois beijinhos gregos na pessoa que de estar embora da sua casa. Era uma loucura. Enfim, o que, que isso tem a ver com LGBTs? né? Vamos juntar essa ideia desta mulher lá. muito poderosa e que sopra, criatividade, inspira as pessoas. Então, essas vão ser as divas LGBTs, as divas gays, né? Que a gente popularmente chama divas pop e as divas queer, tá? Essas pessoas que vão inspirar a comunidade LGBT com sua presença e, não obstante, são em sua grande maioria mulheres, a gente vai até comentar isso depois. Mas já que a gente tá buscando na história, né, essa ideia e esse conceito, a gente não pode deixar de falar e não confundam com a cantora, mas a gente vai chegar lá com a Madonna, né, como um ícone religioso, que, é, que seria a Nossa Senhora e tudo mais. Então era, era aquela figura dourada que vinha dos céus e trazia acalento e mensagens, etc. Era aquilo que encantava, né? Então, assim, eu acho que tudo aquilo que a gente falou até agora encaixa perfeitamente nesse conceito, nesse desse arquétipo religioso e que, de alguma forma, posteriormente foi simulado constantemente, tanto pela indústria quanto pelos artistas que não são da indústria, só que de forma diferente. Exatamente. E aí eu tava dando umas lidinhas e tem muitos trabalhos acadêmicos e pesquisas antropológicas sobre por que que homens <risos> gays, principalmente, se identificam tanto com essas figuras, tá? Por que que os homens gays se identificam tanto com, a gente vai falar hoje, a Judy Garland e tanto com a Sherry, tanto com a Madonna e tanto com a Britney, enfim, tanto com essas pessoas. E muito tem, né, nessas pesquisas, pensado e dois pontos. Elas todas flertam com uma estética camp, que é uma uhum. coisa que nós drag queens bebemos bastante, tal qual uma garrafa de champanhe no Ano Novo. Que são mulheres que vivem é, estéticas que são à frente de seu tempo e super coloridas e over the top. Disruptivas de alguma forma, né? Porque eu acho que tem subtivas isso. Disruptivas e divertidas também, né? E... e que enfrentam o status quo. Para além disso, também são todas mulheres que têm uma vida pessoal conturbada e que superam essa vida conturbada de alguma forma. Mas não só a vida, como também o vexame e a mídia caindo em cima. E que isso é uma, também uma forma de identificação né, do, dos homens gays que estão no armário. Principalmente, assim, se a gente está falando, vamos dizer assim, da era de ouro de Hollywood, 40, 50 e tudo mais, é, era crime, na verdade, você ser gay. Então, é, eu acho que esses, essas, esses homens, principalmente, né, porque a gente acaba falando muito direcionando para né, os homens cis, blá, blá, blá, eles acabavam vendo nessas mulheres que estavam rompendo algum tipo de barreira uma possibilidade para eles próprios romperem essas barreiras, né? Você tem a Betty Davis, ela, ela foi uma mulher extremamente disruptiva porque ela escolheu não ser bonita, dentro do universo de Hollywood, não que ela não fosse bonita, mas ela, por arte, por, ela escolheu, por exemplo, ah, esse papel precisa raspar a cabeça. Ela ia lá e raspava a cabeça. Eu vou fazer minha própria maquiagem aqui porque eles estão querendo me deixar bonita demais para esse papel dessa mulher bêbada. Ela ia lá e fazia. Então isso carrega uma, um lugar de uma disrupção e uma verdade, né, que é, é especial. Catherine Hepburn, também, que é uma atriz dessa era, ela, que acabou nem, nem, nem morreu cedo, nem nada, não teve uma vida tão conturbada assim, mas ela, por ter vindo também de uma família um pouco mais rica, ela conseguia bancar os, os rolês dela, né? Então, ela, ela, por exemplo, naquela época já usava calça comprida, que era uma coisa completamente fora. A Marlene Dietrich também foi presa várias vezes por... Estar usando calças compridas, por exemplo. E puxo chupar chochota. E por chupar chochota, mas eu acho que bizarramente naquela época era, era mais complexo... Usar calça jeans. Né? <risos> usar calça comprida. Não, jeans não, calça comprida. Porque calça comprida, é. O desafio é você achar uma, alguma foto, que provavelmente ela nem existe, de Marlene religietrista de calça jeans. É, não, calça jeans é porque eu tenho a capacidade fashion de um heterossexual, então calça comprida pra mim é calça jeans, hein? É o que eu tenho pra dizer. Tá, vamos começar com, quem sabe, o maior e é mais atemporal, ícone gay de todos os tempos, que é a Judy Garland. Eu assisti o filme biográfico dela com aquela mulher que eu não sei falar o nome. Fala aí pra mim, Achi. Renée Zellweger. Essa mulher aí, pra dar uma inspiração. Aí fui ler sobre ela e tal. Tem muitas coisas que a gente pode falar sobre ela. Primeiro é que O Mágico de Oz é um filme extremamente gay e é um filme gay pra caralho. Completamente. Bastante gay. E, inclusive, segue sendo o filme mais assistido da história, tá? Só pra todo mundo que não sabia desse, dessa trivia básica, uma, o filme mais assistido da Fique história. sabendo agora, é um musical bem gay e ela tem uma música sobre esperança e sobre estar num lugar melhor depois do arco-íris. Eu acho que isso já é o suficiente pra gente começar a identificar ela como um ícone LGBT. É importante do, também dizer... Dos ser... de ouro, que obviamente era Golden Shower, essas coisas todas. Então assim, <risos> o filme <risos> extremamente viadão. É aquele leão, gente. Ai, gente, o leão é muito bom. A cena do leão, que ele toma um susto, acho que no castelo do Mágico de Oz, ele pula pela janela e ele quebra a janela. <risos> ou a parede, uma coisa assim, não tô lembrando da... É tão perfeito, porque é do nada e é um humor super físico. É um humor físico, gente. Não, e assim, só o fator também de que Independ... Assim, nem vamos ignorar o resto do filme. Se a gente tivesse que ignorar o resto do filme. Mas a conclusão de que o ser mais poderoso que eles conheciam, na verdade, estava escondido atrás de um armário, que eles acabam tirando ele desse armário e tal, e descobrem que eles próprios já tinham o poder. Nossa, isso é uma alegoria, sim. Exatamente. É a grande alegoria do Magic Joys é como as coisas são tudo o efeito de fumaça e espelho, né? Uhum. E... e que também, basicamente, é uma bot gay dos anos 90. Mas para além de tudo isso, a vida dela foi muito conturbada, né? A gente vê na biografia, mas também lê que ela Sim. foi viciada em, em remédios. Ela começou na, na indústria muito cedo, né, na verdade. A indústria dos anos 40, 30, 40 e 50, com, com o ápice, eu acredito, final 40 início de 50, início de 50 por causa do pós-guerra, né? Então assim, eles tinham que começar a produzir muito mais. Ela começou a carreira dela já muito nova, não atendendo expectativas no sentido estético, né? Porque era muito comum, na verdade, e isso é uma coisa que a gente sabe sobre Marilyn Monroe e tudo mais, todas elas passaram por algum tipo de modificação corporal para atender uma especificidade uma demanda, né? da época. Exatamente. Só que o que aconteceu com a Judy Garland? Ela, desde o começo, ela tinha o talento, que era a voz dela, principalmente, né? Que eu acho que, que é o que ela conseguiu carregar até o fim da vida, né? Na verdade. E aí, esse talento acabou impulsionando ela pra dentro dos estúdios, mas eles ficaram olhando pra ela e falando, o que a gente faz com isso? Porque era isso, não era nenhuma pessoa mais, era um produto. Então, tentaram de tudo com o cabelo, tentaram de tudo com a cara, não sei o quê. E assim, eu acho ela belíssima, tá? Eu acho ela muito bonita. Mas não era o que eles estavam querendo, né? É, e ela... De acordo com os biógrafos, ela dormia, acordava e se mantia a base de remédio. A base de remédio. Ela morreu de uma overdose medicamentosa acidental de tanto misturar remédio. E foi o mesmo caso de quem? Nossa diva luso-brasileira Carmen Miranda na verdade. Tá me mirando. Elas, inclusive, tem bastante coisa em comum. Muito, pois é. E não obstante, a, a Judy Garland vai, a gente tá abrindo com a Judy Garland, porque muito do que aconteceu na vida dela vai se repetir em algumas outras pessoas que a gente e vai falar. Vai se falar. espelhar ao longo do processo, Sim, né? É porque a vida é feita de repetir padrões, né? E a Judy Garland teve problemas financeiros, porque homens se aproveitaram do talento dela. Ela teve problemas de guarda de filhos, porque homens se aproveitaram da falta de dinheiro dela, ela teve problema com o uso de drogas, nesse caso, álcool e medicamentos, né? Se ela não morresse de overdose, ela provavelmente ia morrer de cirrose hepática. Não, e o importante também a é reforçar é que, na verdade, só pra gente reforçar isso, não foi ela que inicialmente buscou essa dessas drogas, esses remédios, etc. É, exatamente. Ela foi alimentada com isso, né, na verdade. Ela foi viciada por isso, pra atender os, os padrões de produtividade e de comportamento do que se esperava dela. Não, e é, só as gravações do Mágico de Oz, e detalhe que o Mágico de Oz nem foi o primeiro filme dela, então antes disso, só, Deus, só os deuses sabem com abusivo foi, as gravações eram 16 horas seguidas e tudo mais. Então é humanamente impossível que ela fizesse isso de cara e por tantos dias seguidos. Com 16 anos. Com 16 anos. Ainda mais que a gente sabe que adolescente dorme a beça. E aí, agora a gente está falando dessa, dessas questões da vida dela que são bem repetitivas, porque também a gente está falando aqui da vida da Judy Garland e dessas pessoas, não só porque elas são ícones LGBTs, mas porque elas também deram um retorno, porque eu acho que isso é importante. Não Com só certeza. os gays e demais identidades colocaram elas lá, e a gente fala dos gays porque eles também tinham o dinheiro né, para botá-las lá. é Existe uma, uma, uma grandíssima fanfic, e é uma fanfic mesmo, de que os apedrejamentos e o começo de Stonewall, né que foi quando começou a parada LGBT, teria sido porque as gays descobriram que a Judy Garland morreu e aí começaram a ficar loucas. Não foi por isso, gente, mas assim, pra você ver o nível de status que ela teve que essa narrativa, pra muita gente, faz muito sentido, na verdade. Na verdade, o que é essa narrativa? Ela tem um microfundo de verdade, porque a Silvia Oliveira, que era uma das mulheres trans envolvidas né, no primeiro tijolo a ser jogado, ela estava possessa com a morte da Judy Garland naquela semana, e estava tristíssima, e estava puta da cara, e meio que convenceram ela a ir pro bar. E aí, quando ela chegou lá, Começou a dar merda, ela falou, foda-se essa porra toda, a Judy Garland morreu, eu não vou mais aturar isso. Então, assim, a, a lenda que reza é essa. Mas aí, o que que acontece? De... A Silvia Rivera tava puta e triste porque a Judy Garland morreu pra... Todas as pessoas fizeram uma barricada. Por conta, com... exatamente, por causa da Judy Garland. É, é o telefone sem fio muito bom. Mas assim, também tem uma coisa do retorno da Judy, porque as pessoas observavam que muitos homens gays seguiam ela, né? Pra onde ela ia Sim. fazer show, jamais pro fim da vida. E perguntavam, tipo, o que, que você acha disso? Eu acho que a galera se é... trata muito mal quem é diferente e vocês não devem fazer isso vieram sem uma pergunta para 2021. Isso é nada, é. Pra você ver o quanto a gente também tá num momento especial na nossa história, não só do Brasil, mas, mas falando especificamente do Brasil, é que são aqueles, aquelas entrevistas da Ébby, nos anos 80, falando basicamente a Sim. mesma coisa, né? Então, você vê. Na verdade, a Ébby é outra que foi uma diva, né? Sim, certamente. A Ébby, gente, só existe drag queen na televisão brasileira hoje, porque a Ébby não é a RuPaul, não, gente. Que a Hebe colocou transformistas em 1980. Desde sempre, pois é. Desde sempre. E sempre advogou a nosso favor. Pra quem estiver interessado, na Globoplay... Tem uma série da Hebe, que é tipo o um filme da Hebe aumentado, aí tem a parte da... É melhor, né, Porque o filme da Hebe é péssimo, no caso. É, eu não vi o filme, eu só vi a série, então... Cara, não, eu não vi o filme eu, eu tive muitas questões, assim. É, eu acho que pra uma história de uma pessoa tão, tão, né, tão grande, tão poderosa, tão icônica e tal, é impossível você reduzir numa, numa coisinha de uma hora e meia, duas horas, sabe? eu acho que ficou muito redutivo, e inclusive redutivo das qualidades dela, né? Porque virou uhum. sobre ela ser bêbada e ela, e ela ter um casamento ruim. O que é 100% redutivo de quem ela foi. É, enfim... Mas aí tem ela brigando na televisão, enfim, assistam a série Bom, então a primeira grande estrela, né? A primeira grande diva LGBT foi a Jude Garland. E aí eu vou deixar a falar da Dolly Parton. Ai, Dolly Parton. Mas a Dolly Parton é um pouco depois, né? Na verdade. O que é interessante é porque a Dolly Parton... E talvez a gente vá chegar num consenso de quem são essas pessoas, né? E quem a gente começa a considerar como divas de verdade. Porque existem as divas fabricadas e as divas não fabricadas. No caso da Dolly Parton, ela foi 100% com a cara e com a coragem. Ela morava... A Dolly Parton tem 80 anos, tá, gente? Pra quem não sabe. E, inclusive, a Dolly Parton é do mesmo ano que a Cher. <risos> o que é bizarro, porque os cirurgiões dela definitivamente não, co não combinaram essa... <risos> O que estava acontecendo as li... pessoas, né? É. Bom, vamos lá. Dolly Parton morava numa cabana no sul dos Estados Unidos e tal, música country, né? E, foram... e foi a família dela que ensinou ela a... a tocar, porque era uma família extremamente musical. Quase todo mundo analfabeto, mas o que eles tinham era música. Então, a primeira coisa que ela participou na cidade, que era tipo um concurso desses de kermesse, ganhou. E aí foi ganhando esses mini concursos até conseguir chegar em um ponto em que ela já tinha algum dinheiro para poder começar a lançar uma carreira. Aí ela se mudou para uma cidade um pouco maior, que é Nashville, e aí ela começou a montar. Não foi fácil, ela não conseguiu tão rápido. E a Dory Parto, ela sempre teve um discurso... Ela sempre foi extremamente simples. Ela sempre teve um discurso de que ela não gosta de incomodar ninguém. Né? O que, para muita gente, mas isso a gente tá falando... Anos 50, 60, tá, gente? Então, outro rolê. É, não adianta, de novo, fazer o um olhar anacrônico do que aconteceu no passado. E, mas, ao mesmo tempo, se você reparar, é, todas as, as músicas dela, ela sempre tem um cunho empoderador feminino, de amizades femininas, de uma conversa muito mais sincera com, a, com o público dela, que eu acredito que, desde o começo, ela sempre acreditou que o público dela seria o público feminino. Então, por exemplo, ela fez questão de atuar e escrever a música do, do filme Nine to Five, uhum. que, por acaso, eu, eu acredito que o texto seja da Jane Fonda. né então você Só tem... melhora. Só, exatamente. Você tem é, três mulheres extremamente fortes daquele período, que eu acho que Night of Five é de 80, talvez. Eu não tenho certeza, é um filme antigo. Então você tem Jane Fonda, Lily Tonley e Dolly Parton. E a Dolly Parton, ela escreveu a música no set, porque ela tava vendo todas aquelas mulheres e tal, e ela ia escrevendo. Todo dia, ela voltava com um verso novo pra contar essa história. E é... Uma, um filme basicamente sobre empoderamento feminino, de como se juntar com outras mulheres é bom, né, na verdade então, assim, essa rivalidade feminina não tem nada a ver, e ela escreveu músicas que a gente nem lembra, né que é... ai, qual é o nome da música? ai, que, é, que, é, que a Whitney Houston canta, que é dela bom a música que a Whitney Houston canta você a do guarda-costas é da Dolly Parton ah, nossa, olha como é que soa, né? A música que a Whistler Houston canta, aí a gente já faz a funilo funil. Aquela do guarda-costas, aí diminui mais, ó. Fantástico, perfeito. Eu ia morrer sem saber disso, amiga. Exatamente, a música é dela, ela já tinha feito algum sucesso, mas obviamente não tanto sucesso quanto a Whitney acabou tendo, né? Com essa música. E aí ela cedeu a música pra para Whitney para cantar, que foi especificamente para a do guarda-costas, acabou fazendo muito sucesso. E a Dolly ama o fato de que se tornou um sucesso, para você ver como a pessoa está aí, se doando, né? Então, assim, a gente obviamente está falando com o foco nas LGBTQs e etc., né? Mas, na verdade, eu acho que o que ela quer é estar em serviço, né? Ela está querendo ajudar, né? E ela, por exemplo, é uma pessoa que ajuda e tem muitas fundações, né? É, não só... Do lado do entretenimento, ela tem a Dollywood, né? Que é basicamente um... Basicamente não, é um parque temático dela é, nos é, Estados é. Unidos. Que Perfeita. existem peregrinações das gays americanas para ir visitar. Mas assim, aí fal falando não de um lugar de ego e etc. Ela tem uma fundação que talvez seja o trabalho mais maneiro que ela tenha. Que é... Eu não vou lembrar o nome da fundação agora, mas é uma fundação que... É dedicada. É? Aqui agora. Não seja por isso. Fundação livro Dolly, A ovelhinha. dolly. Apareceu dolly Dolinho. Dolly <risos> Apareceu Dolinho refrigerante. Uh -huh. Tô falando sério. Tô não tô brincando. Peraí, que tá abrindo. Vamos descobrir já. já. Tá aqui dizendo: dolly e parto, uma loura burra que doou 100 milhões de livros. Olha o nome da matéria. O artigo, né? Pois é, gente. É. Porque, enfim... Foda-se, não tem o nome da biblioteca... Do... Enfim, é, é uma fundação... Ah, é a Biblioteca da Imaginação. Isso, Biblioteca, biblioteca da, Imaginação. da Imaginação. Então, ela tem essa fundação há muitos anos, que assumiu como uma, uma missão acabar, ou pelo menos ajudar, com a leitura infantil. Então, é, crianças é de 0 a 5 anos de idade recebem todos os meses um livro... 100% de graça pra poder dar continuidade com o seu trabalho de leitura e tudo mais, e olha que maneiro né? pra você ver, uma pessoa que fala que não gosta de incomodar ninguém a própria imagem da Dolly Parton ela já é um motivo de incômodo pra muita gente, mas o que ela fala é justamente que o visual dela na cidade onde ela morava ela era justamente o visual que as prostitutas tinham, e ela falava cara, eu acho as mulheres extremamente glamurosas é isso que eu quero ser quando crescer né, esse cabelo super louro, muita maquiagem, etc. Então, você vê, é uma pessoa que tava bastante aberta contra os preconceitos, assim, falou, cara, isso é maneiro e tal. E até hoje ela fala, eu pareço cheap, né, eu pareço... Cafona, barata... É, eu pareço cafona, barata, não sei o quê, mas eu tenho coisas boas dentro de mim. E olha, olha que mensagem maneira que isso é pra todo mundo que não se sente legal consigo mesmo, por aí vai, né? Então é, é, uma, é uma… Olha a... como isso é uma mensagem ótima pra mim, que também sou cafona e tenho coisas boas dentro de mim. Por exemplo, meus dois rins não têm pedra, eu posso doar um e ganhar um dinheiro. Olha só que bonito. Eu acho. Eu bati uma chapa do meu pulmão, ele é uma gracinha. Nunca fumei. Tá vendo? Olha, todos vocês é, que estão é, no mercado negro vendendo órgãos, pelo menos aí tem uma coisa boa de Melissa. <risos> Poucas, mas ainda há. Alguns órgãos eu não usaria. Por exemplo, fígado. Aí eu já não garanto integralmente que ele tá bem. Ah, essa é essa altura do campeonato. Enfim. De Dolly, eu vou passar pra Cher. Vamos, vamos. Porque, na verdade, é, a gente tá fazendo um tour. Por essa época, né, porque todas essas que a gente falou e tudo mais, inclusive de Judy Gardner até, até 68, né, que foi quando ela morreu, eu acho. Foi? Foi 69. isso, né? 69. 60 é por aí, né? Nesse período, tanto a Dolly quanto a Cher já estavam começando a ser alguém muito grandes, né, na verdade. Porque a Cher, eu acho que ela começou a, a realmente fazer sucesso nos anos 60. Sim, com o Sony, né? Isso. Primeiro ela era casada, exatamente. Vai, é, então, tem sabe? muita coisa. Eu poderia falar muita coisa sobre a Cher e ficar horas aqui. Dizer que a Cher tinha um programa que as pessoas acho que não sabem, que ela tinha um programa semanal depois que o Sony faleceu. Ela tinha um programa de música, e entretenimento e sketch E, e ela é uma puta atriz por anos. E esse programa, ela dava super atenção, principalmente pra, pra artistas negros. É, ela é super amiga da Tina Turner, inclusive. Detalhe que, assim, isso foi num período... Então, assim, a gente tá falando anos 60, e isso dos anos 70 também, que, assim, não foi num período antes da integração racial nos Estados Unidos, foi no período logo depois. Ou seja, ainda tava tudo meio sendo entendido. E ela tava mais do que disposta pra oferecer e dar a cara tapa, né? Porque eu acho que isso é uma coisa que a Cher sempre fez, e isso é até chato a gente pensar que a gente tem... Pessoas hoje em dia que não entendem que existe esse lugar também, né? Que não, não tá só na música ou no, no que tá sendo lançado agora, mas também tá no, no histórico dessas pessoas e o que, que elas fizeram pela comunidade de uma forma geral, né? E aí, assim, obviamente, de novo, o nosso foco não é LGBTQIA, mas talvez a gente esteja falando só das pessoas que não estão sendo vistas, né? De uma forma geral. Uhum. E que nessa, nessa época específica, a comunidade negra focadamente nos Estados Unidos, estava sendo especialmente limada e ignorada e etc. E ela estava mais do que disposta a dar o lugar, dançar junto e tal. Porque era uma época que, inclusive, as pessoas não queriam nem estar na tela junto com uma pessoa negra. Sim, e, e porque inclusive foi um momento de aumento da... Visibilidade dos panteras negras. Então, Sim. ser negro se tornou uma criminalização porque eles cansaram de apanhar e começaram a fazer movimento social. Então, você tem toda essa criminalização do movimento social negro e uma pessoa colocando eles na TV logo após ou durante. Então, assim, isso pra vocês entenderem quem é Cher e, e o que, que ela tem a ver com os gays, né? Além dela ser uma drag queen, e acho que ninguém pode discutir que não é, né? Porque uma pessoa com 400 quilos de maquiagem, 74. Mudanças faciais, 97 perucas, uma roupa cintilante. Pra quem nunca viu nada da Cher, ou ouviu muito pouco, só conhece Believe, etc., a minha sugestão é: tem no YouTube, então não tem nem desculpa. Bota lá, Cher The Farewell Tour. E se você não acha que isso é o maior show de drag queen que esse mundo já viu, alguma coisa está errada com você. Sim. E, assim, a Cher fez um, uma. A primeira. Personagem lésbica de um filme que não foi caricaturizada, não foi uma caricatura, Isso já é, e ninguém queria aceitar esse papel. A Cher tem um filho trans, e isso foi uma coisa muito importante pra Cher entender, que o público dela tava mais próximo do que ela podia imaginar. Ela imaginava, quando, né? É, porque quando Chess saiu do armário, primeiro como uma mulher lésbica, a Cher teve uma reação negativa a princípio. Ela falou, não, mas será que eu errei como mãe? O que será que eu fiz e tal? Isso durou um pequeno período, só que serviu pra ela tipo ligar aquela chave, né? que, que acontece com muitas pessoas cis héteros, virar aquela chave de, não, peraí, não, eu não fiz nada de errado e, caraca, o mundo não é um lugar seguro para a minha filha. E aí, depois Sim. que ele transicionou, a chave falou, o mundo continua sendo um lugar igualmente perigoso para agora o meu filho. E aí a Cher começou a participar ativamente mesmo de palestras e, e espaços para falar sobre ser mãe de LGBT e dar o depoimento positivo sobre essa experiência e tal. Isso a gente está falando de uma pessoa que tinha uma carreira, tem uma carreira tipo 60 anos, uma pessoa que tem uma puta visibilidade. Sim. E de certa forma tá devolvendo para a comunidade esse investimento. Né? Porque ela não é só uma diva musical das gays, ela não é só Deus, de acordo com o Willan Grace. Ela também é uma pessoa que advoga <risos> há anos há anos, que não é de agora. Chess Bono não, não, não é nenhum mocinho, né? Vamos combinar. E que politicamente segue se posicionando contra. Ela é uma das pessoas no Twitter mais ativamente contra o governo Trump, que eu verá todo dia. E ela ativamente twitta contra o Bolsonaro, e ela fala que é inadmissível que as, as instituições permitam que uma pessoa conhecidamente homofóbica e racistas, se transformasse em presidente, enfim. Ela tá aí pra mostrar que você pode ser uma pessoa engajada e... Não, e assim, entendendo que assim, a, a plataforma dela, ela... Assim, ninguém... De novo, a gente bota esse paralelo. Duas pessoas da mesma idade contemporânea, de alguma forma, Cherry e Dolly, cada uma tá fazendo o ativismo delas da forma como consegue a Dolly, ela faz de uma forma subliminar, talvez seja essa palavra é, montando fundações e é, achando outro jeito ah, a Cher escolheu a porrada e, e assim, ambas Sim. fazem ótimos trabalhos dentro do que elas se propuseram, porque também tem isso a gente não pode esperar que as pessoas elas lutem do jeito que a gente quer que elas lutem né? Sim, e cada um luta como pode, como quer e, e como acha que dá resultado, porque também não adianta você se matar e não ver resultado nenhum da luta, né? Não, isso não faz Exatamente. sentido né? suicídio econômico nunca vai ajudar ninguém e eu sempre falo que bicha viva viva bicha milita, bicha morta. Não, não adianta nada, né? Enfim. Nosso salto temporal agora vai pra quem, e Nosso salto temporal agora é... Temos duas, duas possibilidades. Uma que eu gostaria só de passar rapidamente, porque vai ser rapidamente mesmo. Uma menção honrosa que é... Nossa, a vitamina tá voltando. É... A vitamina é a rola que ela chupou ali no banheiro das máquinas. É, tá aqui voltando. É... Uma menção honrosa, na verdade, que é do George Michael, que assim, eu acho... Ele e o Elton John, eles cabem como, de alguma forma, divas, eu acho. Sim. Pra uma um lugar de representação mais direta, talvez. Porque ambos, é... O George Michael, na verdade, foi tirado do armário, né, durante a carreira, porque estava chupando rola na Smart Fit também. É... De um policial, isso é muito bom, gente. De um policial. Ele não só estava mamando rola no banheiro, como ele estava mamando a rola de um policial. Isso, é, isso não é melhor do que a ficção. Exatamente. E aí, nesse processo, ele traz uma... Primeiro, é isso, uma representatividade de uma pessoa gay na indústria e que fazia muito sucesso, o que não era tão comum. Né? Hoje em dia, é super comum que as gays, e até bom, né? Que as gays saiam do armário, Sim. não sei o quê, etc. Mas na época, significava, significava basicamente que a sua carreira tinha acabado, né? Não, e, e também significava caso... dizer que você tava com HIV, né? Porque era, era a época do surto do e HIV. Que era o período, exatamente. Era o período e era o dito câncer gay, né? Então era, era isso aí. E aí, ele lançou a música Freedom, que foi uh, talvez o um hino de liberdade sexual, liberdade de amarras e tudo mais. Uhum. E o começo, do não do fim, porque não acabou, né? Mas de uma certa melhora das questões de HIV nos Estados Unidos. Porque começaram a aparecer os retrovirais e tudo mais, os tratamentos. E essa música também trouxe, foi um hino pra essa galera que tava começando a sair da, da, de uma época das trevas, né? Então, pra mim, é, é, um, é, é importante ressaltar ele como esse ícone, é. né? E, ele, e, o Elton a... John e o... Sim. E o Zig Stardust. E o Zig Stardust também, como uma diva, uh, no caso do, do Zig Stardust, como uma diva assexual incrível. <risos> Mentira, gente, assexual é nada. Aquela gay... Aquela gay! Aquela gay. Aquela bissexual, né? Não aquela gay. Aquela gay. mas aquela bi. Chupou ou, teoricamente, transou com Mick Jagger. Gente, você, você tem alguma dúvida de que as orgias eram babadeiras? Gente, nenhuma. Pelo amor de Deus, gente, eu queria muito ter... Não, não queria não, porque certamente tá morta. Mas... A gente, era uma época de LSD, era uma época de todas as maconhas do mundo. Uma... Não existia, principalmente né, quando eles começaram a carreira deles, não existia o medo do HIV, então... A galera tava trepando como podia, onde podia, em qualquer lugar. O David Bowie tem uma música pra pedir desculpa pra esposa do Mick Jagger, na época, de ter ido pra cama com ele. É isso que eu tenho pra dizer. Então, assim, tá Elton John, George Michael David Bowie como divas-homem. Porque, assim, por mais que divas, divas sejam e por mais que representem a comunidade LGBT, por mais que tenham um público LGBT, é muito visível que a comunidade prefere e se identifica... Mulheres, é. mulheres. É, é. É bem visível, assim. Vai, aí eu tenho que é, reforçar aqui. Ou parecendo mulheres. Porque, por exemplo, hoje em dia a gente tem Pablo Vittar como <risos> uma... Sim. Não, mas tem uma coisa interessante, uma porque o, né? o, o David Bowie e o Elton John, eles fazem muito sucesso entre os heterossexuais. Muito? Pois é. O público mor são pessoas heterossexuais. Eles não são conhecidos como, tipo, ah, eu vou no show do Elton John e aí eu vou fazer uma pegação. Claro que eu vou fazer uma pegação, porque qualquer lugar é lugar, né? É, Everything is a dude if you're strong enough. Não é essa a fanbase, né? A fanbase é. Ah, não, definitivamente heterossexuais. não. Não que pessoas heterossexuais não possam fazer pegação, né? Mas. Não, não. Inclusive, deixa pra lá. <risos> não, não, não vou nem entrar nessa seada. Vamos a Madonna! Olha, vamos à, Madonna, vamos à Madonna muito rápido, porque a gente, no futuro, vai fazer um Velhas Amargas com vida com alguém que entenda bastante Madonna. A Malona, provavelmente. Né? A Malona ou a Maldita, pra falar ou sobre... Ou as duas. Ou as a gente vai ficar horas falando sobre falando Madonna. De... É, porque... Gente, tem muita coisa pra falar sobre a Madonna, mas eu vou resumir, eu vou resumir isso. Quem pega no século XXI, assiste Pose, e aí a segunda temporada de Pose, que é uma catástrofe, a segunda e a terceira são péssimas, né, no caso, então... Eu acho que a segunda consegue ser pior. A segunda só tem um episódio da, da Candy que é bom, o resto, puta que pariu. Mas a segunda temporada tem como uma tentativa de morte, porque ela não vai alugar nenhum mesmo, né? Ela, tipo, é. sou eu bêbada. Eu até defendo o que eles fizeram, porque a, a sua sensação de que não deu em nada é a sensação deles de não ter dado em nada, na verdade. Sim, é verdade. A Madonna é acusada agora, né, 2021, de apropriação cultural por causa de Vogue. Ela também foi acusada na época, mas as pessoas resolveram requentar essa, essa discussão. Essa treta, né? E, e, portanto, queriam anular a Madonna. E aí, agora, eu vou falar o seguinte, meus amores, vamos lá. A esperança que a comunidade de Vogue tinha era entrar no mainstream junto com a Madonna. O negócio é, Vogue nunca foi para o mainstream. A música Sim. Vogue foi para o mainstream. A Madonna enfiou um monte de Vogue nas turnês dela. A Madonna coloca Vogue com bailarinos que sabem de Vogue em todas as, as turnês dela. Ela fez Até de tudo pra isso ritar. Até hoje. Vogue tá em todas. E, amiga, não tem como convencer os heterossexuais a consumirem o um material de gay preto. Não dá, não dá, você não consegue, não tem Madonna que consiga convencer o mundo inteiro a consumir como mainstream, que aí acho que essa é a questão, da mesma forma que consome todo o resto da carreira dela, uma cultura periférica de homens e, e travestis e transexuais gays né, negros. A gente não, tá falando de um dá, período... não é sobre isso anos 90 em que, até se você assistiu os clipes, primeiro, você tinha artistas negros, você tinha artistas negros, você tinha Jenny Jackson, Paula Abdul, toda essa galera já tava fazendo coisa. Olha pra cara delas, cinza, porque não tinha nem base pra essas pessoas. Então se nem os artistas que estavam conseguindo alguma coisa tinham aparatos o suficiente pra poder se sustentar, imagina convencer a introduzir toda essa galera num país extremamente racista como os Estados Unidos. Não rolou, e assim, tem o lance da apropriação. Ela olhou, achou maneiro e fez aquilo. E uma das questões da apropriação são as pessoas acreditarem que alguém inventou aquilo. então Para algumas pessoas que não passam cinco minutos na internet, a Madonna inventou o Vogue. Sendo que ela nunca tentou passar essa informação, isto é, não, e... o efeito Mandela sozinho das pessoas. Eu acho que tem uma coisa que é interessante também, é, não sei se é em defesa da música ou defesa da Madonna e etc. Vogue é o nome da revista. Essa é a primeira coisa. Que é de onde veio o nome da dança. E aí a própria música ela fala muito mais sobre a revista e a, a coisa da, das poses e de, né? de Hollywood do que sobre a dança. No entanto, nessa turnê, todos os bailarinos eram dançarinos de Vogue, inclusive os que estão no clipe. Então, assim, tá, viu uma coisa, gostou, valeu, mas ela botou, né? Sim, e é assim, e é muito engraçado que é assim, a Madonna fez tudo isso, mas a Madonna já era Madonna quando ela fez isso, não foi Vogue que colocou a Madonna lá pra dizer que ela, tipo, e ela não ficou nisso pra sempre, também tem isso, então, assim, essa crítica, ela é rasa que nem um pires, e ela é de gente que não... não, não... Ela é estúpida. Mas para além disso... E aí, a Madonna fez o quê pelos gays? Fez Vogue? Fez Express Yourself? Não, a Madonna ativamente falou sobre direitos LGBTs a vida inteira. Ela recebeu um prêmio GLAAD Awards, que é um, um prêmio de reconhecimento de aliados à causa LGBT. Mas, além disso, a Madonna, na época que ninguém estava... De novo, vamos falar do surto de HIV. Na época que ninguém estava falando sobre surto de HIV, a Madonna estava lá. Pelo amor de Deus, olhem para isso. Vamos humanizar Não, ela, essas pessoas. Ela botava no, no, nos álbuns dela. No CD, no disco, não sei o que, escrito. Usem camisinha, não sei o que, sabe? Ela era, assim, não era só da boca pra fora. Porque às vezes pode não, ser não só era. da boca pra fora. Era uma coisa que ela, que ela assumiu essa causa. Até porque os bailarinos dela, a equipe dela, você acha que era, era o quê? É tudo, tudo veado, gente. Só as gays, só as queer. Então, a galera tava morrendo. Sim, a galera tava morrendo. A Madonna é uma figura que eu considero uma figura queer, e aí é uma consideração muito particular, porque se a Madonna não transou com mulheres, meu nome não é Melissa Lorange, ela mesma fala isso. Ela, é muito engraçado que a Madonna não, não se declara uma pessoa bissexual, mas ela já deve ter pego mais mulher do que o Neymar. Então, quer dizer, fica aí a nossa questão do que é heterossexualidade, né? O que é sexualidade? Enfim, a Madonna é um grande ícone contemporâneo das LGBTs, fez muito por nós. E aí, toda vez que uma bichinha de 20, 20 anos vira e fala nem porque a Madonna está ultrapassada. Ai, porque a Madonna quer aparecer. Eu tenho vontade de martelar essa gay, até ela parar de falar, não precisa matar, não. É só ficar quieta, porque, peraí. É, vamos lá. E aí, depois de Madonna, já que a gente vai, depois em algum momento, falar só sobre Madonna, então vamos passar para a próxima Lady Guagua. Lady Gaga? Não, vamos falar antes da Britney. Vamos, vamos falar então da Britney e da Cristina, então. É, então, a gente tem esse momento Britney e Cristina, que também vamos, vamos só dar uma pincelada. A diferença das. As duas são ícones. Do mesmo período, né? Do mesmo do período. Do mesmo período, saídas do mesmo lugar, que é a Disney, aquele, aquele horror. Que tiveram destinos de carreiras muito diferentes, porque enfrentaram o que a Judy Garland enfrentou, basicamente de formas distintas. Gente, a vida da Britney Spears é, basicamente, a vida da Judy Garland. a vida da Judy Garland, com certeza. É, só que com mais amarras do que a Judy Garland, porque a Judy Garland ainda conseguiu sozinha fazer alguma coisa. Né? A, a Judy Garland não foi incapacitada. Não, até porque, hoje em dia, eu acho que a gente tem muito mais é, formas de manter a pessoa presa, né? Sim, judicialmente. É Não, e não só isso. Seja por mídias sociais, seja por câmera e seja por todas as outras coisas isso a Judy Garland não tinha e ela já vivia uma vida extremamente presa então agora imagina se você que é o caso da Britney ela não tinha câmera na casa inteira ela não podia sair se ela saísse já tinha gente de fora né reparando então assim a vida dela nunca foi bolinho nunca não, foi nunca eu bolinho eu nunca fui privada sim né? E aí você tem a Britney sofrendo tudo isso. E é muito bom, porque as, aí a, a gente vai pesquisar o que, que a Britney fez pelos LGBTs. E não tem muita coisa, porque a Britney não fez nem por ela. Ela não podia, ela não tinha como. Então o que a Britney fez pelos LGBTs foi ser uma luz de esperança. Ser uma pessoa a ser reconhecida, sabe? Ser essa pessoa que as pessoas têm identificação. E sempre advogar a favor quando possível, né? Porque enfim, se você pensar... Sim. Ela não tem poder, por exemplo, como a Madonna, de doar parte do, do dinheiro dela pra uma campanha pró-HIV. Porque o dinheiro não é dela. Mas é. E aí, em contraparte, você tem a Cristina Aguilera, que conseguiu meio que se soltar dessas mesmas amarras que queriam enfiar na Britney. Que existia um programa, né, na verdade. Eu acho que existia Sim. um programa pra que tanto a, a Britney quanto a, a Cristina fossem essa bonequinha conservadora dos Estados Unidos. A Britney, ela acabou indo por esse, por esse lugar e se fudeu, né, essencialmente. A Cristina, ela... É, ela ganhou muito dinheiro, que não é pra ela. Dinheiro, exatamente. Por outro lado, a Cristina, em algum momento, ela reparou o que estavam que querendo fazer com ela, e aí ela lançou o Dirty, né, que pra mim foi o grito de liberdade dela, de tipo, olha, isso aqui sou eu de verdade, né. Obviamente, é... Isso vem pra mim muito como um grito adolescente, né, na verdade. Você vai forçar e carregar as tintas como se não houvesse amanhã de, de tudo. Vou botar 30 pistas que nunca mais vou botar de volta, mas vou botar aqui, vou botar minha xereca na tela, eu não sei o que e tal. Mas que pra ela foi muito bom, porque eu acho que deu um certo susto nas pessoas e falou, olha, não vou ser o que vocês querem. Porque você vê, a Britney era culpada por ter perdido a virgindade e ter chateado o Justin Timberlake. Olha esse nível, o nível da coisa. Sim, e o Justin Timberlake descobre-se que é um grandíssimo filho da puta, um boy lixo do caralho, e a gente aqui, como, né, no desespero, tentando defender... A gente não, né? As pessoas tentando defender o Justin Timberlake de alguma forma, e ele é indefensável. Não, completamente. Eu, se eu fosse a Britney agora, com esse o tweet que ele mandou, dando apoio pra ela, eu falo, agora? Agora, vai agora se forder, futebol, você. Agora vai... enfia no cu, né? Exatamente. Só falando um pouquinho mais da Cristina, a Cristina também colocou drag queens, pessoas LGBTs nos shows dela e falou, gente, isso aqui é isso aí mesmo, tem que respeitar essas pessoas. Se vocês não gostarem, vão tomar no cu. O que aconteceu? Ela foi colocada no ostracismo porque isso foi na Lotus Tour. Sim, sim. Bom, e aí falando sobre a Cristina, eu acho que ela se encaixa perfeitamente no nicho das anti-divas, né? Na verdade. Que são basicamente essas pessoas que poderiam estar no status de diva ou pelo menos assim, poderiam estar maiores, né? Mas elas escolheram não fazer parte desse acordo social que é basicamente ser controlado por esse sistema, né? E aí os exemplos que a gente tem aqui é a Pink, que eu acho que eu acho que desde o começo da carreira dela ela já tinha essa veia, né? Mas rebelde, etc e tal. Essa rebelde sem causa era a causa dela, né? Exatamente. E, e cheia de causa, né? Na verdade. É verdade. Não, e assim, eu acho que talvez o momento mais da indústria feminino idealizado que ela esteve foi em Lady Marmelade pra nunca mais também. Pra, nossa, ela tem ódio profundo disso, né? Vocês sabem disso. Pois é. E aí ela brigou com a Cristina Aguilera, inclusive. Pois é. é aí... A gente tem a Miley Cyrus, que conseguiu reproduzir também a mesma coisa que a Christina, né? Ela era um produto Disney, etc. E estavam querendo levar ela muito para uma direção Britney, ainda mais porque ela é um legado, né? Ela tem pais, é, pai, no caso, famoso, cantor e etc. Então queriam que ela fosse isso. A Miley Cyrus, depois de fazer essa quebra com a expectativa, ela efetivamente faz coisas. Eu acho que isso é importante de salientar. Não, faz várias coisas e, assim, tanto em relação a fundações, né? Que ela tem. A Happy Hip Foundation, eu acho fofo. É uma fundação de jovens LGBT sem teto. E ela fez uma música, que é Inspired, que é dedicada ao público LGBT. E tem parte da, da, da venda arrecadada dessa música, ou dos streams, sei lá. Ou toda a, a renda convertida para esse fundo de apoio a, a LGBT sem teto que é uma coisa que, que, no Brasil, a gente começou a discutir outro dia, né? Tem. Que eles estão sem teto. Não, e assim, aí a gente tem um exemplo brasileiro, né? Caso a gente queira falar sobre muito rapidamente. Porque, assim, a gente também tem exemplos da, da, da sofrência e, da, e das divas sofridas. Maísa, Dalva de Oliveira, entre tantas outras. Mas a gente tem... Também um exemplo muito claro da Antidiva, que é a Rita Lee, né? E aí, assim, depois a fala... gente eventualmente vai falar um pouco mais sobre Rita Lee é... e tudo mais. Mas assim, eu te pergunto é, uma coisa... vamos falar sobre, sobre os ícones, as mulheres disruptivas do Brasil em algum Sim. momento, que eu acho importante também. Bom, mas de qualquer forma, uma coisa que eu tenho que eu estou para te perguntar há muito tempo, Melissa, é... Melissa, e o silêncio da Anitta? Tá ensurdecedor, né? O silêncio da Anitta está ensurdecedor. Tem uma coisa sobre... Vamos falar sobre a Anitta. Já que a gente está falando sobre a brasileira, vamos falar sobre a Anitta. <risos> a Anitta foi alçada ao status de ícone e personalidade LGBT+, né? Sim. Num momento um tanto estranho. Mas ela virou uma diva das LGBTs brasileiras e está tentando carreira internacional. Muita Sim. coisa pode ser dito sobre a Anitta, inclusive do fato dela passar pano, dela só se relacionar com o Soul Minions, dela ficar em silêncio por muito tempo, dela demorar a se posicionar. eu tenho um show sobre a Panitta, que a Anitta passando pano. Mas, o que acontece? Tem uma virada aí, porque em algum momento a Anitta, tudo menos burra, ela começou a rever os seus próprios posicionamentos pra poder... Ou antiposicionamentos ou falta de posicionamento. Falta de posicionamento e agora ela fala as coisas. E assim, eu acho que é interessante a trajetória dela né, nos últimos tempos, né? Porque é inevitável falar que a Anitta saiu de um... Saiu não, né? Mas assim, ela se projetou de um estilo musical que, no geral, é extremamente homofóbico e tudo mais, Sim. né? E misógino para um caralho. Misógino para um caralho e tal. E ela talvez ela tenha feito realmente uma missão de se empoderar, né, tipo, e, e, e dar poder, eu acho que tem isso, pras mulheres e tal, então, é, Show das Poderosas, essas coisas todas, eu acho que ela vem já como um, esse, Assim, porque Show das Poderosas, a carreira dela já existia, né, ela já, já, já era alguém, de alguma forma, eu acho que foi o que levou, elevou ela a um status de diva, mas antes ela já tinha uma carreira no funk, principalmente. Eu acho que é um processo, porque, assim, é, ela sempre esteve buscando... Essas bases aliadas, eu acredito. E aí, hoje em dia, ela percebe que ela já tem dinheiro, fama, etc. Uhum. E que ela só vai conseguir... Ser, porque isso é, na verdade, inteligente. Ela só vai conseguir ser maior se ela começar a falar. É, ao mesmo tempo, eu não sei... Eu acho que você tá sendo muito otimista, está passando pano para a planeta. Eu acho que quando a água bateu na bunda, ela acordou. Eu tenho já essa... Ah, ultima... eu, eu, eu acho ah, que Ah, eu assim, acho assim. Que... Se... Eu acho que quando a água bateu na bunda, ela viu que, tipo, primeiro, que as pessoas não iam aceitar mais que ela ficasse em silêncio. Segundo, que não tinha como permanecer em silêncio sobre um governo como esse. Que, na verdade, a vida privada dela ia ser mais reverberante do Sim. que ela imaginava. Que também tem o processo de transformação da Anitta, né? Tem aquela, aquele famoso momento da Peach dando um, um quadro nela, que eu acho que ela começou a perceber as coisas. Ah, total! É, e começar... E que eu acho que é isso aí mesmo, gente. Ninguém nasceu desconstruída, não. Eu acho que é... meu ponto é esse, eu acho que... meu ponto é pra além disso, eu acho que a desconstrução dela não foi é, da noite pro dia, lógico, mas também foi muito bem pensada pra terá que... Vale mesmo a pena eu passar por isso aqui ou não? Então, mas esse é o ponto. A Mapa, pelo que a gente entende, mas assim, isso é o que chega pra gente, né? Há muitos e muitos e muitos e muitos anos, a carreira da Anitta é uma carreira planejada, né? Então ela, ela não simplesmente um dia abriu é, o Instagram dela e decidiu que ela ia ser desconstruída e ia começar a falar sobre política. Muito provavelmente, ela obviamente tomou essa decisão, porque aparentemente ela resolve tudo sozinha, mas ela tem sempre uma equipe, inclusive de advogados, por trás, que tá assim, ó, é isso que dá pra fazer, não sei o que e tal. Então eu acho que existe esse plano. Então eu não tô passando o plano, eu tô falando justamente que, dentro das matemáticas que foram feitas, em relação à carreira e ao falar ou não falar, muito possivelmente o falar saiu positivo. Então, uhum. o crescimento dela também tem a ver com o posicionamento que ela está tomando agora. Por quê? Porque, diferente, por exemplo, de outros artistas que são grandes, tipo a Marília Mendonça, que a maior parte dos seguidores, a maior parte dos, do público é bolsominion ou é isentão e tudo mais, as gays querem que bote fogo no Bolsonaro. Então, provavelmente, em algum momento, teve que botar isso na balança, sabe? E, e... aparentemente, essa, essa balança foi favorável a... Vai, bota fogo mesmo. Essa balança foi favorável a um posicionamento... É humanitário. Só pra gente terminar, vamos falar da, pra mim, herdeira da Judy Garland. Eu vou falar ela é herdeira direta da Judy, da Judy Garland no, no título de o ícone que vai ser atemporal para as LGBTs, que é a Lady Gaga. Sim. A Lady Gaga tem um livro sobre ela, chamada Gaga Feminism, que o uhum. cara escreveu sobre como a Lady Gaga traz uma questão queer ao posicionamento do ser feminino. A Lady Gaga tem desde sempre, e aí é muito bom, porque desde pré-Born's Way, e aí é isso, gente. Essas pessoas são humanas. Ela falou um monte de merda no início da carreira, nas entrevistas dela, e ela disse que era bi, depois disse que era hétero, enfim. que a gente tá falando de um jovem sendo jogada numa indústria. E agora provavelmente ela vai dizer que ela é cavalo, então tá tudo certo. É, ela vai dizer que ela é coisa. Mas a Lady Gaga cresceu na boate vendo Drag Queen. Né, assim, a Lady Gaga se apresentou. Ela nasceu na não questionável maior noite do mundo inteiro, que é a noite de Nova York. E ela Sim. viu de um tudo. Frequentando as, as festas da Suzane Barth, que é a rainha das festas, que ela já produzia festas na época dos Club Kids. Então você, você imagina, né? Primeiro, você não, imagina o quanto? Não consigo nem imaginar. Eu prefiro nem imaginar, porque, enfim, <risos> vou passar raiva, vou ficar triste, estamos em pandemia, vou pular da janela. Pois é. Aí a Lady Gaga vem com o Born's Way, eu acho o Born's Way... Aí eu vou falar uma coisa, eu acho a letra de Born's Way questionável por alguns pontos, porque é uma letra dizendo que todo mundo é igual, né? Se você nasceu desse jeito, e aí não tem o que fazer, parará. Eu acho que todo mundo é diferente, no caso, né? E que a graça é essa, e que, no caso, nós somos melhores do que os cis héteros mesmo. Mas, pra mainstream, há de se dizer que Born's Way é um acontecimento. E que funciona! E que funciona. Então, não tem como trazer essas complexidades é, enormes pra uma. Não, não tem. tem que ser bem basicão mesmo, e aí as pessoas têm que entender. E a gente viu o mundo inteiro cantando Baby I'm Burns Way, no matter if you're gay or bi, lesbian, transgender life, sabe? Aham. Uh -huh. Que é uma música sobre nascer não padrão. Conforma... Né? É, não, não conformativo, né? Exatamente. E assim, é uma porra de um hino. É uma pessoa que sempre vai falar sobre causas LGBTs. É uma pessoa que ligou pra bilionário pra pedir dinheiro pro Covid. Eu acho Sim. isso maravilhoso. Eu acho isso fantástico. E é alguém que devolve. Eu acho que é uma pessoa que efetivamente devolve muito pra comunidade LGBT. Ela sempre faz discurso nas paradas. Sempre. Sempre. Então assim, eu acho que é impossível você... É muito difícil você bater ícones cristalizados, né, como a Judy Garland ou como a Cher. Mas eu acho que ela vai ser mais um ícone cristalizado pra, se existir humanidade, em 2100, as pessoas vão estar <risos> falando da Lady Gaga. Eu acho que não vai ter, né? Eu, cá entre nós, se me Olha. é permitido Olha. opinar... Olha usando meus dedinhos, querendo que... Ó, acaba, acaba. Gente, nevou no estado do Rio de Janeiro. A extinção está chegando a Trenó. É isso que eu tenho pra dizer. E com isso a gente termina o tema. Exatamente. É Depois dessa neva, né? eu acredito que sim. Na verdade, eu acho que vocês sabem, a galera que tá vendo isso aqui, sabe que a gente poderia se estender muito mais sobre cada uma dessas divas, mas eu acho que a gente queria falar um pouco sobre todas e sobre a influência que elas têm na, nessa, na nossa comunidade e como a gente tem que valorizar também a diversidade da forma como as pessoas atuam no mundo. Eu acho que isso é muito importante. E as alianças, né? Porque existe um ponto de interseção entre uma comunidade LGBT e mulheres cis-hétero. E qual Sim. é esse ponto, né? E como essas pessoas podem nos ajudar estando de um outro lado que a gente não alcança e, e vice-versa, né? E como a gente tem o poder, enquanto público, de colocar pessoas específicas para espaços decentes? É, nós vamos ser cancelados, porque nós não falamos de nenhuma diva negra, mas a vida é assim. Não falamos, mas aí a gente vive num mundo racista e, na verdade, é isso aí. A culpa não é nossa. A culpa não é nossa. Até porque se eu começar a falar da Beyoncé, vão dizer que eu estou ocupando um lugar de fala que não é meu. O que é verdade. Então tá. Passando, então, para os nossos quadros da semana ah. Ah. com incômodos insignificantes e o que você está incomodado? Vamos lá. Nossa, o irmão incômodo insignificante, na verdade. é Zero insignificante, mas é impossível não falar. É estar na fila da vacina. Gente, estou vacinado, primeira dose. E com isso, tomem suas vacinas. Provavelmente quem está ouvindo já deve ter tomado, porque todo mundo é velho, mas... <risos> mas assim, é das pessoas chegarem na porta do estabelecimento onde está tendo a vacinação e ficarem sendo sommelier de vacina, pra descobrir qual é a é que tá sendo ofertada, né? Qual o menu do dia daquele posto. Cara, e assim, e de fato, eu vi gente indo embora, né? Também eu ouvi relatos de pessoas que vão andando pela fila avisando qual é, que é absurdamente ridículo. Sendo que todas essas informações estão na internet, você não precisa nem sair de casa pra passar vergonha. Mãe, o insignificante é, você não precisa passar a vergonha. Isso é pra vida. Você não precisa passar vergonha publicamente quando existem coisas que você pode fazer na encolha. Sabe? Tem. Então meio como não significa são pessoas que optam por fazer esse tipo de atitude vergonhosa quando elas podem ficar quietas. Né? Porque assim, é, eu posso fazer uma pesquisa na internet e aí não me dispor a ir até o ponto de vacinação, fazer esse tipo de coisa? Posso. Então por que, que eu vou? Não é mesmo? Eu posso não escrever uma opinião Embasada no, no meu dataq sobre determinada coisa. <risos> pode, entendeu? Você pode. Gente, as vergonhas, ao contrário dos boletos, elas não batem na sua porta para serem pagas. Vocês não precisam passar essas vergonhas. Vocês podem, não. sabe? O bico, ele não tem código de barra para você pagar. Você pode ficar quietinho na sua. Esse é o meu incômodo dessa semana. É justamente isso aí mesmo, as pessoas assim. Vamos a pequena Pequenos elog Quem é elogios. Quem a gente quer elogiar essa semana? Nossa. Tá difícil elogiar, né? Nossa, tá muito difícil elogiar. Ah, não, eu vou elogiar. Eu vou elogiar sim. Eu vou elogiar o Alisson. Medalha de prata na... Prova de 400 metros com a barreira. Nossa, Rebeca Andrade, meu Deus do céu. Então, o meu elogio é pro Alisson, porque ele é uma pessoa que me deu felicidade de ser cidadã brasileira depois de muito tempo. Porque que pessoa carismática. E aí, com, com um jeitinho de falar do interior, e uma simplicidade, também uma, uma cabeça centrada. 21 anos, tem uma carreira enorme pela frente. Mas assim, que gosto ouvir essa pessoa falando, sabe? Que gosto, que, que sabor. Ver um, um, um atleta <risos> que sabe da sua origem de projeto social, que sabe a responsabilidade que tem, que não deixa as coisas subirem a cabeça, que sabe se comunicar, gente. Estamos acostumados com, com um jogador de futebol que não sabe usar três coletivos numa frase. Para ver um cara também de origem humilde e falar bem a câmera aí, ser é simpático. E fazer a gente gostar dele, que eu acho que é o que falta também para heróis nacionais do esporte. Carisma. É, tipo, o cara me vender querer assistir ao a um campeonato mundial de atletismo pra torcer por ele, porque eu quero essa pessoa bem, eu quero essa pessoa feliz, sabe? Tem essa troca. Eu não tô torcendo por ele só porque ele representa a minha, o meu país. Foda-se o nacionalismo. Eu tô porque ele representa uma história que eu me vejo, de alguma forma, relacionado, sabe? Dessa pessoa que vem da periferia. Que... Eu fui pra academia acadêmica. Ele foi pra academia de atletismo, sabe? Então, assim, estão oh, tá. aí juntos na, nessa batalha. Vai, elogia a Rebeca aí. Assim, eu tenho... A ginástica, no, nas últimas semanas, assim, na, nas Olimpíadas, tá causando tá muitas conversas, né? É, tanto quando foi com, com o Arthur Nery, que perdeu, né? Que acabou nem sendo classificado pra participar e tal. Quanto com o... Não sei o que, Assunção? Eu quero dizer. Ângelo. O Ângelo Assunção, exatamente. E aí, nesse turbilhão de coisas acontecendo, vem Daiane dos Santos, que é foda, <risos> pra começar. E veio trazer... Dá entrevistas que, de alguma forma, trouxeram uma certa elucidação. Porque a gente, de fato, o que ela falou foi... Tem muito mais dessas histórias aí do que vocês é, imaginam. Então, assim, obviamente, não vamos passar pano pra gente escrota. E aí, nesse processo, a gente tem, de fato, uma pessoa que a gente já tava torcendo e já tava querendo, né? Eu diria que é um, um certo legado, talvez, da... Da Daiane mesmo, que é a Rebeca. Né? Então eu acho que foi uma, uma foram vitórias, né porque foi mais de uma, que trouxeram sabores bacanas, sabe? Trouxeram sabores que não foram amargados por outras coisas, né? Porque Sim. É, é isso, eu acho que a gente quer que o Brasil ganhe, mas começa a se questionar hoje em dia se a gente quer que pessoas que a gente não gosta ganhem porque é o Brasil, ganhe. sabe? Sim. E, e aí eu queria fazer um pequeno elogio também pro Tom daily, que tava é, tricotando na, na, <risos> nas arquibancadas Mas, assistindo. Perfeito, Tom Daley o único inglês possível, porque ele é tão fofo que ele não parece nem viado e nem inglês. E é os dois, olha que loucura. E é os dois, olha que coisa incrível. Não, e Mas, o que é legal sempre... é que é, o que as pessoas não sabem é que os casacos que ele faz e tal de tricô, ele vende. Ele faz leilões e, e, e dá o dinheiro pra, é, pra instituições LGBTQI a mais. Então, assim, parabéns, tom dele, você é mara. Ele vai ouvir esse podcast, eu tenho certeza. Ele vai ouvir, em português, inclusive. Você fez alguma coisa de jovem essa semana? Porque eu fiz, eu dormi pouco pra ver esporte. Nossa. Acho só sou muito jovem. Porque eu fui dormir, hoje, por exemplo, eu fui dormir, já está... Gravar na terça-feira, tá, gente? Caso vocês queiram saber. Eu fui dormir, tava passando vôlei. Aí eu falei: eles não precisam de mim pra ganhar do Japão torcendo, eles estão ótimos. O Lucarelli, que é um homem maravilhoso, vai dar umas porradonas, vai na. A bola tá ótimo. Maravilhoso. Aí fui dormir. Mas eu acordei pra torcer pelo box. Olha que coisa louca. E pelo Thiago Braz, do salto com vara. Porque o Thiago Braz pode ser até bolsominion, mas ele é muito bonito, eu não consigo. E eu gosto de jogar, acho que ele tem uma beleza, que é uma beleza que se olha pra cara dele e fala, brasileiro, eu acho isso importante, eu me sinto... Isso é importantíssimo, identidade, identidade tesão nacional. Tesão nacional, uns um pernocão. Enfim, eu fiz essa coisa de jovem, de acordar e dormir pouco, é isso. Deixa e eu você? pensar. Nossa, eu não sei. Não, mentira, eu, eu fiz uma coisa de jovem que não, pode não parecer uma coisa de jovem, mas é no domingo à noite, eu sabia que eu ia vacinar na segunda-feira, aí eu... Corri para casa de uma amiga que estava fazendo extensos do Zé Gotinha em blusas que chegassem na casa dela, porque eu queria estar uniformizado, micareteiro, com o Zé Gotinha dos anos 80 para vacinar e registrar e etc. Então eu sinto que assim, é, um, assim, é uma coisa que tem um payoff tão pequeno, tão pequeno, mas me deu tanta vontade. <risos> mas me deu tanta vontade de fazer parte desse movimento que eu falei, ah, cara, vai, eu vou. Tá exausto segunda-feira. Boa, mas tá valendo. Isso aí. Você é uma velha, mas é uma velha o quê? Empolgada. E com isso Caramba. a gente termina, que a gente tá falando há duas horas aqui já nesse caralho, eu tô com fome, quero lanchar. Gente, muito obrigado pela presença de vocês no nosso podcast, que pode sair tanto sexta, sábado ou domingo, ou quem sabe nem saia. É, vai depender muito dos espíritos que estão dominando nossos áudios. Nós vamos pedir muito que vocês sigam a gente nas redes sociais velhasamargas, arroba e arroba melissalorange e nós nos vemos quando nos vermos. Exata. Olha, eu achei isso muito bom. A gente se vê quando der pra se ver. Infelizmente, o Flitz do Twitter acabou essa semana. Então, não vai dar pra vocês me seguirem no Twitter. E a gente não tem Twitter, tá? Eu que tenho. Então, se vocês quiserem postar coisa no Twitter de gente pelada, pode me seguir. E com isso, a gente se despede. Até a próxima semana com Velhas Amarras no seu streaming preferido. Beijo, tchau. Gente. Um beijo, gente!